What's up, learners? What's up, learners? How are you doing today? I'm fine. I mean, how are you doing today? <laughs> so this is Junior Silveira and Seth, amigo gringo. Tudo bem, pessoal? Você é um convidado que eu tenho o maior prazer em receber aqui no meu canal. Thank you very much for coming. Nossa, muito obrigado. Uhum. É um dos primeiros canais de inglês que eu assisti na vida no YouTube. E Seth tem um canal muito bacana sobre Nova York, né Seth? Sobre Nova York, mas não é só sobre Nova York. Uhum. É sobre Estados Unidos, a cultura americana e também é sobre a cultura brasileira, porque eu comparo as duas culturas, morei no Brasil uhum. eu sempre eu sempre fiquei fascinado pelo jeito do brasileiro, pelo jeito do americano e como é tão diferente e como não se entendem. Então basicamente <risos> eu faço vídeos, o brasileiro que chega em Nova York, como que ele tem que mudar de comportamento, não porque é melhor ou pior no outro país, mas quando você vai para outro país, você tem que se fazer os ajustes. Sim. Como o americano no Brasil. No Brasil. Legal. Ah, e é isso. E também tem aulas de inglês e, e uh, que mais? Uh, no, Eu mostro os sítios os, os, os, turísticos. Uh, aula de Nova Yorkês, né? Aula de Nova Yorkês. York também York a, a gente fez, faz react, uh -huh. esses vídeos de reacts. A gente faz um pouco de tudo como os youtubers, mas principalmente falamos de Nova York e a cultura americana, que às vezes é muito chata. Então, a qualidade é garantida. Vai na minha que você brilha e se inscreve lá no canal do Seth e também segue ele no Instagram para mais dicas. Seth, é, muita gente... É, o que eu quero falar com você é o seguinte. Você fala português e fala muito bem. Obrigado, você também. Ah, muito obrigado. Parece até que eu nasci aqui no Brasil, né? <risos> ah, tá, okay. Seth, por que falar português? Por que o Brasil? Qual, por, por quê? Principalmente porque eu gosto da farofa, mas, oh, ah, muito bem mas não é só isso, é que eu estava trabalhando em Nova York com imigrantes, é, você é né? eu sou jornalista, naquela época eu era professor uh -huh. de escola pública, de uma... da rede pública, e eu trabalhei com imigrantes, filhos de, não, não nem só filhos de imigrantes, é, crianças imigrantes, eu aprendi espanhol trabalhando com eles, era uma escola bilíngue, então eu falei fluentemente o espanhol e queria outro idioma, então alguém me falou, nossa, se você é espanhol. E português são muito parecidos então se você começa a estudar português dentro de seis meses você vai estar falando isso foi 14 anos atrás Uau. mas é verdade vocês dizem sempre português é tão difícil como que vocês aprenderam uhum. ah, é um idioma meio difícil é mais difícil do que espanhol mas fala sério mandarim Mandarim, eu acho que é que eu... ah, alemão é mil vezes mais complexo gramaticamente do que português que é mais complexo do que inglês uhum. é, inglês é muito chato é. Mas, mas português é complicado. Hum. Então, eu aprendi e fui para o Brasil, porque queria falar com uh, os brasileiros e fui uh, para o lugar que todo mundo vai quando vai para o Brasil, Tabatinga Amazonas. Ah, sim, esse é o primeiro todo lugar. Todo mundo. Do... Mas o que você vai fazer lá no Amazonas? É? Um cara me Vem deu uma dica, Amazonas. falou onde você, você quer melhorar seu português rápido, Bom, você vai para Amazonas, você para, vai para fronteira com Colômbia, passa a fronteira é, e vai no barco de Tabatinga até Manaus. Você vai passar quatro dias no barco Estúdio. com nada para fazer, é só conversar com brasileiros. E nesse momento que você conseguiu praticar bastante o idioma, quatro para... dias em... intensivo em português. Muito! Eu trouxe uma gramática aí e todo mundo queria me ajudar. Por quê? Porque eu sou muito gente boa? Não. Porque não tem <risos> nada para fazer! <risos> Nem tem. Uma vez passou bot, esses botos cor-de-rosa, aí passou tipo uma vez. Uma os, vez. Todos, Três dias e 23 horas, tinha que fazer, Uau. tinha só que conversar. Uhum. Ah, mas foi muito legal, conheci muitas pessoas bem legais nesse barco. Foi um barco é, cheio de evangélicos. Ah, então, então algo interessante que eles é, é, leem a Bíblia e meu nome, Seth, que vocês normalmente falam Seth, Seth. é da Bíblia. Terceiro filho de Adão e Eva. Mas eles nunca na vida tinham conhecido um Seth, mas todos sabiam que Seth era o filho de Adão e Eva. Ficam, nossa, você é Seth? Uau. Essa Foi eu também legal. não sabia. Que Mas bacana. eu estou muito longe de responder a pergunta. Então eu virei jornalista correspondente aqui em 2008, morei aqui dois anos... E agora, de 2010 até agora, eu sempre volto. Tenho muitos amigos aqui e eu gosto dos brasileiros e do Brasil. Eu acho que muitas pessoas não acreditam Sim. que é possível que alguém de fora vai gostar do Brasil, mas pessoas, pessoas de fora adoram o Brasil. Obviamente uhum. a gente não adora as partes ruins. Sim, é, mas, nós também não. visto de fora, o Brasil é um país muito, muito rico em cultura, Música, arte e também o povo é muito acolhedor, sim. muito mais do que eu sempre eu te falei antes, né? Eu sempre falo que eu prefiro sair com cinco desconhecidos brasileiros do que cinco amigos americanos ah, para o bar. Ah, é porque sim. vocês sabem conversar. Ah, sim, a gente a gente é muito um chato. A gente aí fala, ah, meu trabalho, trabalho, né? meu trabalho, meu trabalho é tão difícil. Ah, o... Não tem vida, tipo, após o trabalho? Não tem? Só faz Isso é mais Nova York do Nova que York, outras né? regiões. Mas de todas as formas o brasileiro aprende essa arte do bate-papo. Uhum. Não todo mundo, claro. Sim, sim. É, mas é, eu acho que é mais social mesmo do que americano. Uhum. E Seth, quais são. Você pode me citar duas diferenças entre São Paulo e Nova York? O que, que você pode falar? Claro, bom. É... São Paulo é a maior cidade do Brasil, e Nova hum. York é a maior cidade dos Estados Unidos, tem tem muito em comum, mas eu acho que claramente a grande diferença agora é a segurança. Segurança. É. É, tem muito em é comum mesmo. essas cidades, mas tem uma diferença. Nova York agora é uma das cidades mais seguras até dos Estados Unidos, Uau. apesar de ser muito grande. Hum. E São Paulo, como você sabe, como a gente sabe, você sai na rua e você tem medo de olhar Sim. seu celular, e Sim. sair à noite, sozinho, é. sei lá, passar por um lugar... Um, abandonado, sei lá. Hum. Em Nova York, obviamente, existe crime, mas não muito. Mas o interessante, é que quando eu cheguei a uh, em Nova York, no ano uh, 1900 e... <risos> uh, era bem perigoso, parecia muito São Paulo de hoje. Quando eu comecei a vir para São Paulo, me lembrava muito... a uh, Nova York dos anos 90. Uhum. isso não é totalmente ruim. Sabe algo que acontece quando a cidade está bem segura? é Perde um pouco de criatividade artística. Sim. Muita é arte, muita coisa criativa sai do... Um... Nossa, que barulho, hein? Sim. Muita arte, muita criatividade sai, infelizmente, do de momentos difíceis. Difícil, sim, na é verdade. Ah, então eu, eu senti uma energia aqui que era mais parecida com Nova York de antes do que uh -huh. de agora. Obviamente, New York é ótimo. é o ah, preciso de pensar mais uma diferença, né? É, mais uma diferença. Hum, a, a nossa pizza é melhor? Ah, a pizza? Ah, ah, ah. você ah, não like vai me... gostar disso. Eu, eu discordo completamente. <laughs> I've been to New York and São Paulo's... Be... Brazil... wow well, actually, Brazilian pizza is the best. É, só que quando o turista vai para Nova York, vai para os lugares errados. E ah. é, em, em São Paulo, que já você passa anos aqui, você sabe qual pizzaria é melhor. Você lá para Nova York, você come essa, essa bosta de pizza de um dólar, <risos> um pedaço. Foi o que aconteceu comigo. Quer saber mais? Tem um vídeo no canal Amigo Gringo sobre a assisti. pizza. <risos> Yesef, agora eu vou jogar aqui um game com você. Ah, ok, vamos lá. Que é o game das gírias. Eu vou chamar de game da gíriation. Gereation? I don't know. <laughs> inbromation, inbromation. Yeah. inglês English é is slang. Slang. Slang, okay. So I'll tell you that one gere, two gere, two gere are not two slangs. Two slangs. Slang is a collective thing, I don't know how you call it. It's like toast, como, Não You can't have three toasts. Right. It three pieces of toast. It, it, it's like news too, you can't you can say like news are coming, news is coming. News is coming, right? okay. you can't have one new. And oh, then okay. free news. three news. É right. Mesma coisa, então slang seria two slang words, ou two, two slang, slang expressions, right. sei lá. Vamos okay. lá. Então slangs não, slang, ok? Não tem yeah. plural. Mas não importa, eles vão falar slangs. Anyway. Todo brasileiro fala <risos> slangs. Então a gente vai, falar, eu vou, vou dar algumas gírias de São Paulo e ele vai, vamos ver se ele vai conseguir saber o que que significa. Então vamos começar pelas mais fáceis. Meu, isso vai ser difícil. <risos> Meu é uma delas, né? Já, já começou ganhando aqui. O que significa mano? Mano, eu acho que sei. É uma pessoa aí, mano. É tipo cara. That's right, mano. E em yeah. New York? What, what would hey, you guys say? Eu acho que a gente fala hey man, dude, man, hey, dude, dude hey dude, hey buddy. Uhum. E Mina? Mina é uma. Mina. É uma mulher, né? É uma mulher, exatamente. E ah, você sabe como chama é, quando tem, tipo, 10 mulheres de todos os lugares diferentes? Hum, não, não tenho a menor então, ideia. Isso chama Minas Gerais. Smoke weed every day. Smoke weed every day. <risos> <risos> <risos> <risos> Very nice. Mas Minas Gerais, esse nome de um estado é esquisito, porque sim, sim, traduzir para sim. inglês é General Mines. General Mines. Parece uma empresa, né? Right. Porque mina é uh, mine, right? It's uh -huh. Mina, mina de ouro, né? Mina Mas de onde vem mina significando mulher? De onde vem isso? I have no idea. I have Eles dizem idea. isso, eu acho que no Chile no também. Chile. Em algum outro país uh -huh. em espanhol falam isso. Well, whatever. Outra gíria que pelo menos era muito falada aqui em São Paulo é nós na fita. <laughs> It's us on the table. <laughs> That's right. What does it mean? I know eu sei o que significa, mas é um pouco difícil traduzir você fita. Hey, let's uh, tipo, yeah, let's do this together or we're in this together. Or... Great job! Uh -huh. We did a great job together. Mas that's é right. nós, né? Então tem que ser mais de uma pessoa. Yeah, that's right. You can't, yeah. Não pode dizer. É yeah, você não, na fita! Não, não, não. I wouldn't no. say that. Tá. A gente também pode dizer. La, lacrar. Lacrar. Lacrar. Ou você conjuga, né? Lacrei. Lacrou. Se eu lacrasse. Se eu lacrasse. Eu acho que não. <risos> o que, que, o que, que você acha que significa isso? Eu sei isso? o que significa isso. Okay, isso, yeah. isso é arrasou. Arrasou! É eu, é, eu já ouvi isso por aqui. Lacrou. E eu aprendo muito disso no meu canal dos comentários. Ah, o pessoal colocando ali, ah Seth, lacrou. Hum. Ah, tem outra também. Zere, zerei a vida. O que, que significa isso? Zerei a vida. Não sei, eu só sei zerei... o carro zerado... Zera, zera, como é? Zerado? Zerado? Carro, não, é, o carro zerado e carro zero. É, carro zero. Carro zero. Carro ah, zero. Tá. é Então não sei, comecei minha vida de novo. Zerei a vida. É, tipo isso. Quando você faz algo muito legal, algo que você talvez realiza um sonho, aí você fala: puxa, zerei a vida eu posso morrer agora que morro feliz. Ah, então, zerei todas as coisas erradas que você tinha feito, você não, não, não, zerou, não, é isso? Não, exatamente. Você viveu por aquele momento, já não precisa mais viver, porque aquilo era o seu objetivo. E, e, e. Então, por exemplo, eu já gravei com Júnior Silveira, Tenha serei a vida. A vida. <risos> a vida. <risos> né That's right. And what, what, how would you say this in English? Nossa, like, I, I, I, I, started, I I ok, now I can I can die now. I can die now. Ah. É um pouco feio essa frase, mas pode usar. Não é. em todos os contextos. Você não vai usar isso no hospital visitando <laughs> sua avó, tá? Mas I can die now. Que você fez algo tão legal. Você beijou essa mulher que isso. você queria beijar por muito tempo. Não, só que can die now. Já fiz right. tudo o que queria fazer na vida. É. Às a gente fala assim. Ah, agora eu morro feliz. Yeah. Sounds That's like good. this. Okay. Seth, that was a pleasure to have you here, man. It was a pleasure to be here. Uh, we have a video on my channel with Seth so make sure you subscribe to my channel and to Seth's channel and follow him on Instagram he posts many great tips uh, and you can also ask questions and follow him. É muito obrigado pessoal <laughs> thank you very much guys, for watching e lembre-se todos vocês see you around, around. bye